Fala galera, beleza? Eu sou o Roberto e você está no canal mais transante desse Brasilzão. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando aquele like maroto, para ajudar o canal a crescer e ajudarmos mais homens a findar com a ejaculação precoce. Hoje vou revelar um truque infalível para retardar a ejaculação precoce e durar mais tempo na cama. Lembrando que esse truque vai te ajudar a retardar, agora se você quiser acabar de vez com a ejaculação precoce. Vou deixar o guia definitivo que me ajudou a findar, aqui na descrição desse vídeo. Você com certeza já ouviu falar que o homem e a mulher se conquista pelo estômago, certo? De fato, essa afirmação é verdadeira, principalmente quando analisada do ponto de vista sexual, existem diversos alimentos que agem como estimulantes. Isso acontece porque eles atuam diretamente no sistema nervoso central, aumentando assim a circulação sanguínea e a produção de hormônios sexuais. Dessa forma, eles operam no organismo de maneira proveitosa e são responsáveis pelo estímulo da libido, pelo prolongamento da sensação de prazer e podem até mesmo retardar o tempo da ereção e auxiliar na lubrificação vaginal. Este é o caso da banana, a fruta é extremamente benéfica para um bom desempenho sexual por conta do seu alto teor de magnésio, que intensifica a circulação e promove a vasodilatação. Além disso, a banana ajuda na produção da serotonina, mais conhecida como o hormônio da felicidade, também encontrado no chocolate. Essa substância está relacionada a alguns nutrientes como a vitamina B6, também presente na banana. Outros fatores identificados na banana que contribuem para o aumento da libido são o potássio e as vitaminas do complexo B, que tem funções essenciais na produção de hormônios sexuais femininos e masculinos. Aumentar libido e a potência na ereção pode ser mais fácil do que você imagina, com o auxílio de alimentos como a banana e muitos outros, apesar de serem estimulantes naturais que promovem uma melhora no desempenho sexual do casal. É importante lembrar que, além de melhorar a atividade na cama, esse alimento contribui também na melhora da circulação, prevenindo doenças cardiovasculares e garantindo uma vida mais saudável. Aproveite que você descobriu essa novidade literalmente deliciosa, selecione esses ingredientes para preparar um suco de banana no jantarzinho de hoje, que tal? Ingredientes 6 bananas prata 1 um litro de água filtrada 1 um limão Açúcar a gosto Cubos de gelo Modo de preparo Coloque no liquidificador as bananas, a água e o açúcar e bata até que a misture e fique homogênea. Despeje o suco em um copo, esprema limão, adicione o gelo e sirva. Você pode também bater junto da banana uma maçã inteira e uma colher, de sopa, de canela. Isso dará um sabor especial ao seu saboroso e nutritivo suco de banana. Se você preferir, pode apenas cortar a maçã em pequenos cubos e adicionar ao suco depois de pronto, o suco também fica muito delicioso.